Ô irmão, depois que eu já tiver dado o dízimo de tudo para ajudar os necessitados, eu posso usar os 90% restantes como eu quiser? Peraí, com o que, que você está trabalhando agora? Sabe, eu tô fazendo uns rolos com os caras aqui da biqueira. Mas fica tranquilo, é só revenda de pó e cannabis. Não me envolvo com tráfico de armas. Sobre você dar o seu dízimo e Jesus limpar os 90% restantes, acho que ele não vai topar fazer lavagem de dinheiro. Hoje vamos falar a respeito das ofertas. Oferta é tudo aquilo que oferecemos a Deus de coração, dada voluntariamente com amor e alegria. Por isso, assim como no exemplo dos dízimos, não faz sentido ofertar alguma coisa que tenha sido roubada ou obtida ilegalmente. Eu estou querendo ofertar para Deus umas coisas velhas que eu não estou usando mais. Mais importante do que aquilo que nós queremos dar, é aquilo que Deus quer receber. Por exemplo, Deus mostrou que se agradou com a oferta de Abel mas não com a oferta de Caim. E por que Deus se agradou com a oferta de Abel? Abel ofereceu as primícias, a primeira parte do seu rebanho. Ele não ofereceu as sobras para Deus. Entendi, eu tenho que ofertar para Deus aquilo que eu tenho de melhor. Mas então qual que é a diferença entre dízimo e oferta? Os dízimos foram estabelecidos antes da lei de Moisés e representam 10% da nossa dedicação. João Batista disse que aquele que tiver duas túnicas ou dois pratos de comida, deveria dividir com quem não tem. Nesse sentido, isso já representa 50% de renúncia. Jesus elogiou a oferta da viúva pobre embora ela tenha dado em pouca quantidade, ela ofereceu tudo o que possuía para o seu sustento e isso representa uma entrega de 100%. Com Jesus, o padrão é tudo ou nada. Se você não renunciar a tudo o que tem, então você não pode ser um discípulo dele. Quando consagramos tudo a Deus, abrimos mão de todas as coisas. Por isso que ofertar é queimar, é dar sem poder pedir de volta. Irmão, você está certo, eu tenho que consagrar todas as minhas coisas para Deus, porque assim o diabo não vai ficar pegando aquilo que é meu. Acho que você não está entendendo. Se consagramos todas as nossas coisas para Deus, então elas já não nos pertencem mais. E Deus escolhe fazer aquilo que Ele quiser com elas. Como a gente cuida dos bens que são de Deus, estão sob nossa responsabilidade. Jesus contou a parábola dos talentos. Quantidades diferentes de bens tinham sido distribuídas entre seus servos pelo seu Senhor. Ele tinha a expectativa que eles multiplicassem os talentos, para que fossem recompensados com muito mais responsabilidades. Primeiro, os servos são testados. Quem multiplicou os talentos é recompensado com mais. Quem não multiplicou perde aquilo que já tinha. Quando o Senhor nos confiou os seus talentos, Ele não espera que tenhamos uma postura conservadora ou covarde. Temos que assumir os riscos do investimento visando uma alta rentabilidade. O critério contido na distribuição de talentos não é o da igualdade de direitos. O princípio está baseado em uma meritocracia. Quais são exatamente os tipos de talento que Jesus está dizendo para multiplicar? Pode ser qualquer coisa que envolva o ministério. Trabalhadores, amizades, parcerias, lugares físicos, redes sociais, conhecimento, sabedoria, habilidades, dinheiro, carros, maquinários, instrumentos, softwares, dons espirituais, autoridade espiritual, tempo, palavra e etc. Se essas coisas se multiplicarem demais, pode ser que elas se tornem um tropeço para as pessoas, não é? Sim, aí vai ficar revelado quem realmente serve a Deus ou as riquezas mas não temos que evitar sermos expostos ou provados na nossa fé, pois é o medo que nos leva a enterrar os talentos que recebemos. Jesus nos enviou o Espírito Santo para nos auxiliar com relação ao que somos chamados a multiplicar. Devemos permanecer em oração, aplicando e gerenciando as coisas de Deus, nunca esquecendo que elas não nos pertencem e nós não pertencemos a elas. Qual dos talentos que você citou é o mais importante? Isso depende do chamado, mas nunca podemos perder de vista o ministério da multiplicação da palavra. Existe diferença entre administrar os recursos para o ministério e administrar as ofertas para os necessitados? Sim, ambos estão embasados no princípio da multiplicação, mas vão acabar se perdendo quando forem misturados sem discernimento. As ofertas para os necessitados não deveriam ser transformadas em recursos para o ministério. Por outro lado, não podemos entregar para os necessitados as coisas que Deus nos orientou que fossem usadas no ministério da palavra, por exemplo. Além disso, existem coisas que Deus nos dá e quer que sejam nossas para que tenhamos o que dividir com o próximo, para que Ele nos abençoe com multiplicação. Ore por sabedoria e por discernimento. No próximo vídeo, vamos falar a respeito da prática das coletas para os necessitados.